BAM! mais de cem mil réis? Olha, ah, isso é que nem não comum, meus senhores. Então não é lá quem tem mais, é lá quem tem mais. Estou a objetos históricos autênticos. Vamos ver, meus senhores. Quem dá mais? Quem dá mais? Cem mil réis, meus senhores. Cem mil réis por uma coroa que pertenceu a Dom João VI e que deu de presente ao brigadeiro Morro, ao Varelhão Raposo. Cem mil réis é barato, meus senhores, é barato. Mas eu não estou vendo coroa nenhuma. Será que o rei tinha cabeça de mico? Cem mil réis, meus senhores, cem mil réis. O seu trouxa, é? era coroa de dente. Ninguém dá mais que cem mil reis. Está me cheirando essa atenção. Naquele tempo já havia coroa? Pois se o seu homem era rei, não havia até coroa. De dente, de dente. Pois é, de dente. Cem de de mil reis, mil reis, mil reis, mil reis, reis, reis, reis, reis, reis, Ninguém dá mais que cem mil reis. Eu te vi. Cento mil reis, cento e mil reis, cento mil reis, Ninguém dá mais que 120 mil reis. Aqui do senhor, parabéns por tão bela aqui. Ó, com 120 mil reais, por uma coroa, não é caro. Olha, meus senhores, temos aqui esta caixa de segredos. Uma caixa de segredos que pertenceu a Estácio de Sá. Quanto dão pela caixa de segredos, meus senhores? Pertenceu a Estácio de Sá? Sim, senhor, a Estácio de Sá. Por quê? E o que é que tem dentro dela? Ora, senhor coronel... Coronel, não. Senhor doutor, doutor também não. trate me senhor Eduardo. Oh, senhor Eduardo, se lhe disseram que tem dentro... Deixará de ser uma caixa de segredo. <risos> Aliás, há um truque para abri-la que nós não conseguimos descobrir. Há um truque para abri-la? Sim, é? senhor. Pois, muito bem. Eu dou 200 mil reais por isso. 200 mil reais, 200 mil reais, 200 mil reais, 200 mil reais. 200 mil reais, 200 mil reais. Ninguém dá mais 200 mil reais. 400 mil reais. 400 mil reais, 400 mil reais, 400 mil reais. 400 mil reais, 400 mil reais. Mas se ninguém cobriu o seu lance, como é que o senhor oferece 400 mil reais? Porque eu sou generoso ah. e o rapaz está se esboelando aí. E, além disso, eu quero valorizar a minha compra. Quatrocentos quatro, mil reis, quatrocentos mil reis, quatrocentos mil reis. Quinhentos mil reis. Quinhentos mil reis, quinhentos mil reis, quinhentos mil reis. Não há quem de mais de quinhentos mil reis. Quinhentos mil reis, quinhentos mil reis, quinhentos mil reis. É aqui, do senhor coronel, oh, desculpe, é, do senhor Eduardo. Faça o favor, coronel. Alguém oh, desculpar? Faça o favor. Os pagamentos são feitos ao caixa. Ah. Muito bem, muito bem. Com licença, com licença. Temos agora aqui, meus senhores, uma espada célebre. A espada com que Solano perdeu a guerra. Quanto dão pela espada, meus senhores? Quanto vale a espada? O senhor vai tomar alguma coisa? Vamos ver um... Vamos ser bom exemplo. É, pode ser, pode ser. Se não consigo abrir isto, me parece impossível. Pode deixar, pode deixar. Que diabo de segredo que ele Como reanimar quimicamente os espíritos? Segredo adquirido no Egito e extraído de um documento encontrado no túmulo do Ranzé II. Que diabo será isso? Maneira segura de reencarnar os espíritos. Faça o signo de Salomão no chão, e coloque sobre o mesmo pó do papel número um. Forme a corrente e vote o nome do espírito que quiser reencarnar e pronuncie as seguintes palavras. Amenegar, Capulandã, oh, Baris, Burus, Baris. Matilde, Matilde, Matilde, eu acabo de fazer uma descoberta notável, eu vou ficar célebre, Matilde de célebre. Olha, para reencarnar os espíritos, basta dizer as seguintes palavras. Amenegar, capulandam, boris, Baris, Burus, Baris. Credo, homem! Isso é macumba! Eu sou um homem macumba! Isso é ciência oculta! Egiptóloga é legítima da segunda dinastia! É formidável, formidável! Ô, oh, Dora, cima! lhe cá, lhe Uau! Tu perdeste o juízo! Não tem pra onde! Não perdi nada! Achei! Achei uma descoberta sensacional! Eu vou revolucionar o mundo! Não, oh, nada, homem! desde que você chegou com essa maldita caixa que eu vi que você bebeu! Bebi! Bebi! Bebi os ensinamentos do ocultismo! E aqui está a garrafa. Ô, oh, Dora, Cíndia, vem cá de presta. O que é, papai? O que foi, hein? O que aconteceu? sei. Telefone ao Barradas e ao custódio para que venham aqui em continente. O que vai fazer? Estabelecer a corrente invocadora imediatamente. Afinal, mamãe, o que é que nós vamos fazer? Uma brincadeira do teu pai, minha Brincadeira, papai. não. Uma experiência notável e solene que me levará à glória. O patrão vai mudar-se para a glória? Não, ele vai, mas é para a Praia Vermelha. Não brinquem com estas coisas, não brinquem. Isso está a gerar a brincadeira do espírito. Oi, Eduardo, veja lá o sarilho que vais arranjar. Eu estou, mas é com medo. Só... Não, senhorita, eu prazer propriamente medo, medo não tem, Mas eu sei que raio é, falta uma coragem. A ignorância é um fato mesmo no seio da minha família. Bem, comecemos. Coloquem as mãos sobre a mesa. Assim? Vejamos agora quem vamos reencarnar. Procuremos no livro de família. Vai por sorte. Aqui. Meu tataravô. Vitor Eulálio Gonçalves, em Viraçu de Almeida Constalá. Morreu em 1823. Há mais de um sétimo. E por quê, Estou com medo. Eu também. Silêncio! Ai, ah! Silêncio! Não me façam perder a coragem! Não estou gostando nada disto. Esta coisa de embucação de espírito no escuro não é comigo. Eu, por ora, não, não, não sinto nada. Para com essa brincadeira, homem. Silêncio! Silêncio! Vou Vitor é Gonçalves em Viraçu de Anneia, Costa Lá. Não tremas. Volta ao mundo, a menangarca por blandan, Buris, baris, boruz, bariz. Hum. Acendam as luzes, acendam as luzes. Aqui estou. O que querem? Jesus? Será filho do Pedro Primeiro? Ai, credo. Olha as costeletas que ele tem. Estou com medo. Eu também. Quem é esse senhor e o que viu fazer aqui nesses trajes? Chamo-me Victor Eulálio Gonçalves Indiraçu de Almeida Costalado. Não de nome? Ele estava estavam extorvidos. Meu tataravô, o meu tataravô. É muito mal educado. Nesse seu tataravô apresentado nesses trajes. Vejamos, vejamos. Foi eu que ele pôde arranjar. Vítor Eulálio casou seus 19 anos com Zifirina Constância dos Guimarães. De quem houve dois filhos, Alonso e Melquíades. Morreu quando se banhava na praia do Icaraí aos 26 anos. Ah, por isso é que ele está com roupa de banho. É ele, não há dúvida, é ele. Sabe onde está? Não sei de nada. Pois saiba que se encontra na presença de um remoto descendente. O senhor é meu tataravô? Sim. E essa linda senhora? É minha mulher. Sim, é a senhora Deus. Não sabia? Minha tataraneta? Por afinidade. Muita honra. <risos> Olha só a visagem que eu fez. Mas esse homem não pode continuar assim, tens que lhe arranjar uma roupa para ele se vestir. Pois claro, olha, da minha parte, podes contar com umas cirúrgias. Eu tenho um chapéu de coco. É verdade, tens razão, eu não havia pensado em tal. Meu querido doutoravô, queria acompanhar-me, vou arranjar-lhe com que se vestir. Tenha a vontade. Vamos embora, que discreto! O oh, meu amigo Imbiraçu precisa mudar esse penteado, porque isto cá não se usa mais. Precisa tirar essas suas costeletras e só se usou no tempo do primeiro império. Ô oh, Eduardo, vem cá. Tu não me disseste que esse teu tataravô era um pirata? Um conquistador incorrigível? Tu não achas melhor desencarná-lo, hein? Deixa de dizer bobagem. Eu vou revolucionar o mundo com esta descoberta. Ah. Vamos! O que é isso? Isso não é nada. Não é nada. Tenha calma. Eu respeito direitinho. Vamos andar. Vamos andar. Mas onde estão os cavalos? são Os cavalos estão concentrados. São cavalos sintéticos. Hã? Sintéticos? Sim. É que tiraram a força dos cavalos e botaram no motor. <risos> Esse meu pataravô. Não entende, né? Mas você vai ficar mais espantado é quando vir o avião, o cinema. ainda nesse século 20 Eu não comprar roupa. Não estou entendendo nada. Papai descobriu um pão que fez o espírito do Tataravan. Era homem. E ele é tão simpático, tão traído. Dora? Matilde, Matilde, deixa você, Matilde! Ah! Estou aqui! Veja, Matheus, veja, Matheus. Que maravilha estar nessa operação! Realmente? Parece hein? Gosta da minha alegência? Mas as caixas largas aqui é estão me atrapalhando. Matias, faço um pouco de companhia meu início do antepassado Enquanto é eu vou lá dentro fazer alguns convites para uma suané, que quero dar um suanço, Com licença, meu cara tatarazu. Pois não, meu tatarané. Pois não. não. mandou trocar de roupa se também está assim. Assim como? Esta é roupa de banho? Isso não é roupa de banho. Isso é roupa de casa. Vem se ver que o senhor é do século passado. Ah, então é assim que a senhora se veste agora? Assim como? Esplêndido. E dizer-se que no meu tempo não havia destas vantagens. Acha que é vantagem? A senhora, por exemplo, se estivesse vestida antiga, não poderia saber que tem braços tão lindos e pernas como essas. O senhor, para um espírito, é bem atrevido. Parece que vem da zona quente, do Acre. Ao contrário. Vem do polo, do frio eterno. Agora é que me começo a esquentar. Mas eu não sou pro nem Cunha. Patroa. O senhor Barradas e o senhor Custódio estão aí. Vamos entrar. Vai do. É bozinho, né? É, obrigado. Uh, o Eduardo está, ele não me hein? É, não é que está, Eduardo, não Que é? Aquele é. patusco, mandou que viéssemos aqui com pressa. Que... Olha que está ali, o espírito, a tanto estás tu, hein? Guarda, ah. vem cá, vem cá. Ô, Eduardo! Tia, yeah. não estou-me chamando, cachorro! Não, não dou-te chamar, não. Mandou nos chamar. É o seguinte, é que está uma lista com o nome de vários amigos que eu faço questão que vocês convidem pessoalmente para vir aqui assistir uma soaré que vocês serem uma homenagem é ao meu tatarabouro. É, mas isso com muita tá pressa, eu com muita pressa. Tá bom. Tá, você, eu tô tá certo. Vem mais comigo, ó. Né? Vou por pressa Depressa, depressa. Vamos já. Vamos de chapéu, vamos sair. É tô, eu. Eu tô, tá você, mas, bem, não vai não estou é Mas eu. É o papai, essa coisa de um bem que esteixil? É, depressa, depressa, depressa. Não atrapalha. Agora, meu caro tataravô, quero ter a bondade de acompanhar. Silvia, nosso empregado, vai mostrar os seus apontentes. Com licença, minha cara tataranista. Eu acho que fizesse um grande erro Encarnando esse nosso pataravô. Ah, deixa de dizer as geneiras, não vou ficar cérebro. Ah. O que é que tem o um papaizinho que está tão zangado? A sua mãe, a sua mãe, já anda implicando com o meu pataravô. Oh, ele é tão simpático. Depois é a janeira de sua mãe. Se ele se tornar por demais inconveniente, qualquer tempo é tempo para desencarná-lo. O primeiro pozinho não falhou, este certamente não falhará. Ah, é com isto? é com isto. Xiii, pronto, agora não posso mais desencarnar o homem. Oh, mas isto é um gesto é fantástico. Oh, diabo. Oh, diabo de laço. Os convidados estão chegando. Não acerta isso. Já fiz esse laço mais de 50 vezes. Não é gravata preta. É gravata branca. Eu vou arranjar uma gravata branca. E parece um homem ter 135 anos de idade. Gravata preta, gravata branca. Tarirarã, que é isso? Eu que pergunto o que é isso? Isso o quê? Isso aí? Isso aqui? É. O que, que tem aqui dentro? Aqui dentro não tem nada. como é que me mordeu esse negócio? Mordeu? <risos> Isto aqui é eletricidade. Você levou um choque elétrico. Choque, choque elétrico? É, Depois é eu explico. Depois eu explico isso. Vamos colocar a gravada. Ah, muito bem, muito bem. Bem, agora eu vou descendo. É, tem muita gente lá embaixo? Puderam, todos querem conhecer o... o Prodigio. É. Reduzido à condição de animal raro. Hein? Podia ser pior. Pior ainda. Há muitas mulheres barbadas. Bem, eu vou descendo para preparar o terreno. Estou ansioso para conhecer a sociedade de hoje. Bem, você deve descer daqui a alguns instantes. A gente deixar se seduzir por um espírito. Percorrer com ele todas as seduções do Éter. Mas você só fala em Éter? Isto está proibido pela polícia. Ah, eu não posso acreditar nessas coisas. Isto não passa de blague aqui do Eduardo. Blague, não, seus raposos. blague não. Eu não sou nenhum intrusão, nem admito que se procure menos cabar um profundo ensinamento bebido nos velhos alfarrámeos, viu? Isto é que é falar bonito, o mais são conversas. Ah, eu vi o homem, senhor Raposo, eu vi o homem. Eu posso lá acreditar nessas coisas. Pois se não acredita, porque não se vai? Antes que eu perca a cabeça e dá reação oratória, aparece a física. Pois é, justamente pela física que eu não devo acreditar nessas coisas. Calma, calma, que é isso. Eu gosto de ouvir discussões, quando não de ginerinho E são feitas assim, em português tão elevado. O senhor sabe lá o que é um português elevado? Até não sou, hein? Talvez. Oh, Aposto que o senhor nunca fez uma análise na sua vida. Olá, cavalheiro. Já fiz, sim. E, por sinal, perdeu positivo com três cruzes. Que cemitério. Eu estou ansiosa por conhecer este homem. O senhor espírito. Quero dizer, o senhor Vitor pergunta se já pode vir. Claro, claro. Claro. É, calma, meus amigos, calma, calma. Ah, calma. Apresento-lhes o senhor Vítor Eulálio Gonçalves em Viraçu de Almeida Costalá, meu ilustre tataravô que volta ao mundo depois de quase 150 anos. Oh! Muita honra em conhecer tão ilustre companhia. Oh, mas quero sentar? Volte ao seu lugar. Que sentar? Tenha a bondade, meus amigos, sempre. Você está dando o palpite errado. Cala a boca. Para mim, ele é tão romântico. Com aquela cara de sabido? Isto está me cheirando a tapiação. Ô, oh, vovôzinho, você é espírito mesmo? O é. que é isso? Oh rapazinho, mas que ráfia tu cometeste agora, senhor? Oh senhor, sem educação. Com que tão o nosso ilustre defunto veio visitar-nos de novo, hein? Seu grande patrusco. Oh, oh, oh. <risos> Escuta aqui, vovozinho. No seu tempo fazia suporte? Um pouco. O exercício que eu fazia era natação, mas morria fogado. Eu Tato, não, futebol. Joga xixo também com taco? Não, taco, cutuba, bamba, craque. Estão cumprindo? Escuta aqui, vovô. E que ser não contrato um professor de português, hein? É, vou contratar. O senhor tem um cigarro aí? Pois não. Pensa aqui, filhinha. Ah. Obrigada. Esses maridos de hoje não servem para coisa alguma. Perdão, pois o meu tempo é que não servia para isso. Que impressão lhe faz a vida moderna, Sr. Vitor? A impressão de viver é, as claras. A vida de hoje tem encantos que, no meu tempo, não se conhecia. O posto 2 de Copacabana, por exemplo. Mulheres de pijamas. Mulheres de maio. O pijama é o sorriso da toaleta. E o maior é a gargalhada. <risos> Boa, muito boa. Boa, ótimo. Do outro mundo, hein? Desculpa. Ah, Mas que marmelhada. Isto hoje está muito família, não acha? Oh, menino, isto aqui é uma casa de família. E da alta sociedade. Ora, oh, eu sempre ouvi dizer que para ser da alta sociedade, não se deve ser muito família. O senhor é brasileiro e fala assim com esse sotaque? Ah, sim, sou brasileiro. Mas vivi muito tempo na Hungria, onde meu pai era embaixador do Brasil. A minha família é um caso sério. Bem, vamos começar o nosso pequeno sarau. Bora, minha filha, vai cantar um pouco. Ah, canta, minha filha, canta. Sim, mamãe. Senhor Vitor, eu vou cantar uma canção do seu tempo que talvez o senhor conheça. Oh so eu queria pedir-lhe um favor, que é, isto aqui é muito insonso. É muito o quê? É? Insonso? Insonso? Não insonso. Insonso, queres tu dizer? É isso mesmo. Eu também acho. Desde o meu tempo, eu nunca dei para estas festas. Ela também não dá muito por isso não, sabe? Se saíssemos, hein? Eu queria conhecer esses são falados cavareiros, que até no outro mundo se proclamam. Sim. Sim, senhora. <risos> cafarista como tu és, é? Para tu seu espírito. Bem, nós vamos, né? Vou buscar já o chapéu. Não. Então, não, senhor, vamos fazer uma saída à francesa. Como? Francesa? Sim, sem que ninguém nos veja sair. Assim como o ladrão que rouba a galinha do vizinho, escapa-se. Compreendi. Conheço. Yeah. Nós vamos sair. Aonde? Eu e o Espírito vamos ao cabaré. Esperamos por ti lá embaixo, hein? Mas olha lá, saiazinha assim Viste? Uh -huh. Uh -huh. na frente eu espero lá embaixo a saída é a Francesa Você foi de uma grande inconveniência com esse espírito maldito. Ciúmes, não? Não. Amor próprio. Seus olhos falaram bastante para que eu me aqui Seja feliz. A minha mulher? Sua mulher? Sim. Mulher. Foi para o cabaré. Para o cabaré? Oh, meu Deus! Para o cabaré! Onde é que você viu uma coisa? Né? Eu Sujeito banana, é! Tem toda a razão, meu Deus. É, mas eu vou procurar o meu tatarão. O senhor Vitor está lá em cima. Eu vi da janela quando o senhor Vitor tomou o carro junto com os outros e disse, Toca para o cabaré! Para o cabaré! Para o cabaré! <risos> Esse tataravô nem sequer respeita os cabelos trancos do seu tatarabé! <risos> My God. para mim é coisa feita. Quer um conselho? Me conselho eu estou cheio. Vá nesse endereço. Tem um pai de santo que não falha. E não se fala em dinheiro. Ora, meu amigo, tome, seu cartão, eu já conheço a Paciência? E o senhor continua sentado, senhor? Olha, um preguês, dois pregueiros, três fregueses, um. Levanta daí, seu Planerba. Vamos sentar aqui nesta mesinha que está boa, não é? Finalmente! Então, temos novidade hoje? Mô, mô, mô, mô, mô, mô, isso bo, bo, bo, Boa, Coisas boas, hein? É? Oh, está extraordinária! Excelente! Garfão! Alô, vamos, vamos, vamos! Mas custa para falar, é ó. Ele é gago! Ah, bom! Os senhores vão tomar. O que é que você quer? O que você quiser. E você? Para mim, qualquer coisa serve. Então traz. Ah, traz uma água tónica. Qual, oh, garçom? Até onde é que estamos chamando? Os senhores vão tomar. Ô, oh, garçom, champanhe. Guaraná, champanhe. Guaraná? O ah, que é isso? É muito bom, Guaraná. Eu não conheço isso. eu quero é champanhe. <risos> champanhe da tal viúva Trico. Champanhe? Tenha bondade de repetir. O senhor falou mesmo, é champanhe, né? Ó garçom. Deixa de ser casmurro, vai buscar a champanhe. Como é o nome? Tricô. É tricolino, tricolino, tricô. Carraio. Com licença. Um minutinho, Vem já, num momento. Ó senhor Henri, naquela mesa ali estão uns cavalheiros. Eu acho que são loucos. Imagina que me pediram champanhe. Uau, uau, uau, chá, champanhe também pensei mas não é champanhe mesmo cham cham cham champanhe cham cham e eu acho melhor jorilado velho vou vou vou ver pa pa pa perdão me me me me me me me me que foi que o senhores pediram mim mesmo champanhe seco eu prefiro doce me me me me mesmo champanhe que os senhores Diz sei, já está-me a faltar a paciência. É seca, é doce, vocês também nem sabem o que é. Não pede um champanhe seca, senão faz uma garrafa vazia. E para mais ele é legado. Olha só o método Champanhe. É aquela garrafa que dá dois estouros. Um na rolha e outro no bolso que apaga. Percebeste? Ou queres que eu te explique? É Até Percebeste? Estão a andar, graças a Deus, anda vivo. Está lá e não estou acostumados a vender champanhe. O que é isso, filhinha? Tu vieste para o cabaré e me deixaste lá sozinho? Olha, você é, oh. vai hum. é, Com licença, sim. Com licença. Ah, agora sim. Ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, maintenant, l'Orchestre Romeo Silver. Tenho o prazer de apresentar Minha Orquestra com o Foxtrot Night Fall, ao cair da noite. O que é o A nota. Três mil reis? Três mil reais? Isto não é um absurdo. Três mil reis é uma água tônica. Em toda a parte cobram mil e quinhentos. Mas onde se viu isso? Eu peço licença, mas aqui é um cabaré de luxo. Eu compreendo, a é orquestra, luz. os artistas, todos dão dinheiro, não é? Que desaforo, senhor! Cobrar três mil reais por água um aguatone! Mais, mais, mais! Cá, cá, cá! Que cá, cá, cá, cá, coisa nenhuma! Senhor. Três mil reais é um desaforo! Eu vou é. pagar, mas eu não volto mais aqui. Senhor. É por isso que vivo às moscas. Está aí o dinheiro! É. Vamos, Agora pedra grujeta ao ladrão do Sim. teu patrão! Senhor. Três mil reais por um aguatone? Não se de uma parte do Desculpe, meu querido comendador, eu não trouxe dinheiro do outro mundo porque vim de roupa de banho. Queira bancar o caixa, hein? É. <risos> Eu já esperava por esse golpe. Está-me sem no tocar este jogo que arranjei à última hora. Música!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 Nem não vejo nada mas não o de se viver. Um, mundo, um amor um amor, um amor um amor final mais que um dia Desejo, amigo, me sentir feliz Já amor e alegria minha amor e alegria que não de morrer mamãe de, -de, -de, de ser a vida que sentir é é rir amor alegria <risos> Convidou outro dia para voar foi você. Ah, foi, foi? ou não foi? No duro que foi. Pois hoje quem convida sou eu. Bravo? Somos mas para voar, mais mais coragem, né? Mas tem uma surpresa. Malenha. Quem vai pilotar sou eu. Bem, então para mim chega, até lá. Espera aí, mas não, espera aí, eu tomei lições. O que, que você pensa? Olha aí. Ah, e tu é que vais governar? Sim. Mas, então deixa-me descobrir para a família. Mas sim? deixa de bobagem, ó. Deixa de bobagem. Já vi os aviões está pronto. Está pronto. Ouviste? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora. agora estou porque agora porque posso enfim falar-lhe sem testemunhas importunas. escutar a harmonia da sua voz olhar profundamente os seus olhos que expressão que o senhor tem é expressão que só o verdadeiro amor é capaz de criar você vive constantemente iluminada pelo mais lindo sorriso que a vida já produziu senhor fala como um poeta Uma criatura maravilhosa. Não se esqueça de que eu sou sua bita para neta. Chega a ser Sacrilégio é isto? Cortar tão lindos cabelos. Epa, que negócio é esse? Que horror! Mas que menina assanhada! Odora, oh, até com espírito! Sim, senhor. Este espírito é mesmo do amor. Não há motivo para tanto espanto. Como não há? Apenas um ligeiro acidente na minha aterrissagem. Querem ver como o motor teve alguma pane? O senhor sabe quem é essa moça? Dora, uma linda criatura. É minha filha. É nossa filha. Isto quer dizer que ela é filha dos dois. Quais são as suas intenções? As mais puras. Querem só casar-se com ela? É Por que não? Por que não? Então meu tataravô pode casar-se com a minha filha. Papai! Ah, Dora! Deixa, minha filha desnaturada! Não compreendo esse seu desespero. O senhor não vê que não pode casar-se com a sua vida tataraneta? Que casando com ela eu serei sogro do meu tataravô? E que minha mulher, sendo sogra do seu tataravô, será tatara neta da própria filha? E minha filha será tataravó do seu próprio pai? E que os filhos do meu tataravô serão netos de sua bisavó e tataranetos de sua sogra? E minha filha será bisavó dos próprios filhos? E bisneta da própria mãe? Vírgula! E que com toda essa embrulhada eu acabo sendo avô de mim mesmo? Mas que família atrapalhada, Jesus! Ora, papai, quanta tolice! Os senhores têm a mania de complicar a vida. Eu não te disse que esse teu tatarauco era um... Faste-me atrapalhada, rapazinho? Eu não te dizia que era um perigo assistir tudo a te -te. Eu Estou quase me convencendo. Queres um conceito? Já todo mundo viu esse espírito reencarnado. Desencarna! Pronto, bonito. O que foi? Pois agora não entornou fogo. Não posso desencarnar. O que é? Pega! Corre, corre! Vai depressa para o seu coisa. Ele conhece uma macumba formidável. Pode ser que ele dê um jeitinho, meu filho. Na é verdade, tens razão. Que bela ideia! já. Então vai, meu filho! O senhor garante que faz o homem desaparecer completamente. Ah? Sim, senhor. Muito bem. Desculpe, Desculpem... É? Negócio, um Negócio. E... Vai ficar-me muito caro isso? Não, senhor. Absolutamente. Não. Na minha casa não se fala em dinheiro. Para fazer o trabalho, então sim. O senhor arranja cinquenta pratinhas novas, essas de cinco mil reais. Uma dúzia de galinhas bem gordas, se puder ser. Galinha gorda também. É, ah, é sim, senhor. Um momento, um momento. Quanto número 2, meu filho? Três cortes de tricoline também. Tricoline para quê? Ah, para fazer o trabalho mais perfeito. Trabalho? Então, isso não fica vai dúzia é de patos, três ou quatro marrecos e um cabrito bem desenvolvido, se puder, ser Cabrito também? senhor Por causa do sangue, o sangue, para fazer o trabalhinho, o sangue. Ah, aham. Nesse cabrito é que vai o meu sangue. É, está bem, está bem. Está muito bem. Está muito então, estamos entendidos? Estamos entendidos. Sim. Então, vamos fazer o trabalho. Aí dentro? Sim, senhor. Não há perigo? Não há perigo, não há perigo do senhor. Fazer aqui. A Com isso que se escuta em todas as partes do mundo. Terra. É. Mas assim, sem fio, sem nada. É pelas ondas artesianas. Só falar a verdade são um troço complicado que eu não compreendo nada. É maravilhoso. Só sei que o senhor mexendo aqui, esse bicho fala. Aqui o senhor liga ondas curtas. Aqui escuta a França. Aqui Inglaterra. E aqui é a Alemanha. É só mexer nisto, é só. Bom, divirta-se à vontade, meu povo. Esse próximo de rádio para mim já está muito bom. Vai, bye. eu Vijamos. Nova York, 29. Na semana tenda morreram nesta capital em consequência de desastres de automóveis e trem. 275 pessoas, inclusive 58 crianças. Lindos, beijamos à Espanha. Madrid 29. Ocorreu violento conflito entre entrevistas e polícia, morrendo 230 pessoas. Ainda? Vamos lutar? Não conseguindo as potências europeias chegar a acordo, parece inevitável uma outra guerra mundial. Se é este o mundo de hoje, antes ou a humanidade não era assim tão mal. Thank you O ali juntinho do rádio? O que foi? Oh! Não faças isso. Olha para o sofá da horta. Oh, Matilde! Dó, um bocado de depressa. Olha lá, olha lá. O que? A roupa do homem! Um beijo, um beijo. Ai que ele deixou a casca. O que foi? O que aconteceu? O que foi? desencarnou-se, desencarnou-se! Ora, graças a Deus! Viva por urso! Coitadinho! Coitadinho, coitadinho de mim! Escapei seu tataraneto da minha filha! E o pior ainda não sabe! Quê? Ainda pior pior? O Que foi? Pois o pirata não teve audácia de me dar um beliscão? Que? Sim. Onde está este cachorro? Vaza atrás dele! Espiritualizou-se! É o que eu lhe disse, mas ninguém viu! Mas eu senti que comigo também. Contigo também? Mas que pirata! Que quer dizer? Quando eu fui no quarto levar o sapato, porque que alguém agarrou-me e deu-me uma porção de beijo? Oh, oh não! Foi beijo mesmo! É? Não o defunto sem vergonha, nem a criada escapou. Dora. Então, dona, eu não vi.